Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre espécie e espécime. Espécie é o termo mais geral e designa um grupo maior, então você vai falar a espécie humana corre risco com o aquecimento global. Já espécime é um, um indivíduo dentro de uma espécie. Então você pode falar o pirarucu é um espécime dentro da espécie dos peixes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos. É isso. Um grande abraço e até a próxima.